Olá a todos, esse é o seu canal favorito da internet. Como diz o ditado ensina um homem a pescar que ele vai ter alimento por toda a vida. E coloca outro homem com uma câmera na mão ao lado dele, para gravar os momentos mais hilários. Hoje vamos ver vídeos incrivelmente engraçados de uma bela pescaria. Antes deixa um like e se inscreva. Esse cara achou que pegaria muito peixe, com sua vara de pesca moderna. Veja essa vara de pescar, acho que ele ficou com preguiça de pescar um por um. Veja isso, esse peixe foi perseguido, por um tubarão. Enquanto alguns pescadores perdem seu tempo pegando peixes pequenos, outros lutam para pescar um gigante. Uau! Esse cara teve essa chance, e ele achou que a sacola ia aguentar. Em qualquer situação você deve ficar tranquilo, sempre deixa a euforia de lado. Esse cara descobriu um lago cheio de peixes. O que está acontecendo, as gaivotas costumam roubar comida. Mas não é fácil imaginar uma gaivota tentando agarrar um peixe direto do anzol assim. Olha o que esse menino fez para pescar esse peixe, alguém pode achar que foi pura sorte. Vamos pescar. Quando você for pescar, leve um amigo junto, vai que você pega um peixe desse, ele pode te ajudar na pescaria. O peixe marlins pode nadar até 110 km por hora. Pegar um marlins geralmente parece uma corrida de Fórmula 1 no mundo da pesca. Cachorro esperto. Obrigado, encontro vocês em breve, até a próxima!